Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Queridos irmãos e irmãs, já ouvimos de um ditado popular que quem apanha nunca se esquece. Seja a nível consciente ou inconsciente, existem registros que nos acompanham sempre. A memória guarda sempre os acontecimentos, gerando ações e reações de mais variadas atitudes. Diante da dor causada pela violência, pela ofensa pela injustiça, traição e outras situações, somos convidados por Deus à experiência libertadora e curativa do perdão. Perdoar, pedir e aceitar o perdão sempre faz bem. Pode até ser difícil, dependendo da situação que gerou tantos atritos, rupturas, abandonos, ferida Mas o perdão ainda continua sendo o melhor caminho O perdão, meus irmãos e minhas irmãs É uma decisão Gesto de amor E isso requer tempo Ajuda humana E também divina não escolher o perdão pode gerar consequências graves em nosso ser, como ressentimento, raiva, ódio, desejo de vingança e daí então se compreende a expressão ferimos porque somos feridos. A gente fere o outro porque já estamos feridos dentro de nós. E quanto mais permanecermos feridos, muito mais outras pessoas vamos continuar machucando na vida. Se quisermos parar de machucar as pessoas com as nossas atitudes, com as nossas palavras precisamos primeiro curar aqui dentro. E como eu disse, o melhor caminho para esta cura é o perdão. Estas reações que eu acabei de dizer, ressentimento, raiva, ódio, etc., são reações naturais e primitivas diante das injustiças sofridas, embora a compaixão nasça também neste contexto como caminho de superação, sem excluir a dimensão da justiça. Esta energia negativa, muitas vezes presente dentro de nós, nos torna pessoas duras, amargas, depressivas, pessimistas, angustiadas. A falta de perdão adoece o nosso ser, seja no âmbito físico, espiritual e emocional. A falta de perdão nos deixa desequilibrados e não dá para levar uma vida dizendo, não perdoo ninguém. E tem uns que até afirmam, quem perdoa é Deus, eu não tenho obrigação de perdoar ninguém. Quem diz isso, o coração está duro, porque está muito machucado, porque não se abriu a graça da cura, porque não fez a experiência do perdão na sua vida. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, nos lembra hoje no Evangelho de que junto com a oferta que se apresenta a Deus, deve ir também o nosso coração reconciliado, curado e pacificado pelo perdão exige para que possamos ir ao irmão ou irmã a quem ofendemos ou fomos ofendidos para pedir e dar o perdão. E isso requer humildade, coragem e graça de Deus. Somente assim, meus irmãos e minhas irmãs, podemos examinar a nossa vida e nos perguntar Onde estão e quem são as pessoas a quem precisamos ir para pedir e dar perdão? Onde é que estão essas pessoas na nossa vida? Nós conhecemos, nós sabemos quais são elas. Fiel ensinamento e é a prática de Jesus, a igreja vai ao encontro de seus filhos para nutri-los, alimentá-los, com a graça do sacramento da reconciliação, pela confissão com frequência. A igreja ensina que o perdão é a via da humanização e da santificação. Então a igreja nos apresenta este caminho, fazer essa experiência do perdão de Deus, pedir perdão para Deus, para que a gente possa fazer também essa experiência com o nosso próximo E uma coisa está ligada a outra Quanto mais você sente a necessidade De buscar o perdão de Deus Mais você sente necessidade De viver em paz com o teu irmão Fazer a reconciliação com ele Quanto mais você tenta viver em paz com as pessoas Mais você sente a necessidade de do perdão de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, perdoar é difícil, não é uma coisa fácil, é difícil. É difícil porque a tendência é prevalecer na autoafirmação, no egoísmo, no individualismo, ao passo que o perdão supõe e exige espiritualidade, Maturidade e fraternidade Então a dificuldade do perdão É o termômetro do nosso crescimento na experiência da fé Se temos muita dificuldade de fazer a experiência do perdão É porque em primeiro lugar Nossa espiritualidade está meio fraca Está meio pobrezinha se a gente tem uma dificuldade de viver a experiência do perdão, é porque ainda não temos uma certa maturidade. Ainda somos um pouco infantis na caminhada de fé. Se ainda não conseguimos viver a experiência do perdão, é porque ainda não entendemos o que significa ser irmão um dos outros, filhos do mesmo pai. Então perdoar é difícil quando a pessoa lhe falta esse tripé. Espiritualidade, maturidade e fraternidade. Nessa perspectiva, a Sagrada Escritura apresenta para nós vários exemplos de pessoas que fizeram a experiência do perdão. Davi é um exemplo vivo de quem pede perdão. Como vemos na oração dos Salmos 31 e 50 José do Egito É um exemplo tocante De quem concede o perdão Jesus É o modelo De perdão No momento crucial de sua vida Ao pedir ao Pai Por seus algozes Pai, perdoa-lhes Não sabem o que fazem Estevão o primeiro mártir da igreja, nos instantes finais de seu apedrejamento, rezou, Senhor, não leves em conta este pecado. Na história da igreja, meus irmãos e minhas irmãs, são muitos os santos e santas que encarnam o perdão como experiência de comunhão com Deus e de comunhão também com o próximo. Viver a experiência do perdão, seja pedir perdão ou dar perdão, é algo que não dá para tirar da nossa vida de cristão. Não dá para dizer que eu sou cristão, se eu não sei perdoar o irmão. Não dá para dizer que sou cristão, se eu não sei pedir perdão para o irmão. Que Deus nos ajude a pedir perdão, a quem ofendemos, que Deus nos ajude a dar de coração aberto o perdão a quem nos ofendeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.